Na verdade, essa paixão pela, pelo direito, não só apenas pela advocacia, mas por tudo que envolve o direito, que não se resume à questão de ser advogado, é, há muitas carreiras públicas que também é, o direito é, fornece a preparação e o conhecimento necessário, isso já vem muito da, da, da própria criação. O direito ele tem esse aspecto de ser apaixonante, ele é uma, uma profissão que para que é, se exerça com é, competência é necessário é, ser apaixonado por ela. Sem essa paixão a gente não consegue trabalhar e isso vem desde muito cedo. Alguns talvez até na, na escola que tem algum contato com é, estudos, principalmente filosofia e sociologia também é, são atraídos por aí, mas eu acho que a grande maioria já vem pré programado para trabalhar com direito. De certa forma eu sempre me identifiquei muito com a, a concepção de fazer que é certo, né? ou de buscar aquilo que é certo. Saio com né, uma concepção de ideia inovadora, de não ser mais um profissional no mercado, mas levar uma ideia nova né ao mercado, a, ao judiciário em si. A titulação do nosso corpo docente é muito boa, ou seja, temos uh, diversos doutores, pós-doutores também e a maioria do corpo docente é composta de mestres que estão também encaminhando os seus doutorados. Essa união da teoria e prática é, nós procuramos realizar todos os dias no curso de Direito, seja nas disciplinas, dadas de forma tradicional em sala de aula, e também no, no núcleo de prática jurídica, que é composto pelo EMAC, Escritório Modelo de Advocacia Cidadã, onde o aluno encontra os laboratórios de informática né? e também uma estrutura muito boa para atendimento à comunidade. Então, o aluno, através da supervisão dos professores, passa a atender é, casos reais, é, casos, é, processos judiciais, né? que é um fator que vai contribuir em muito para o futuro profissional dele. Ou seja, não é só uma prática simulada, mas é uma prática real. Isso, na verdade, é, um, é, é muito de perfil da própria instituição. A instituição ela tem como é, um dos seus parâmetros preparar é, o aluno com habilidades e competências que ele precisa para o desempenho profissional. Então, o que eu procuro trazer é a minha experiência profissional para dentro da sala de aula. A FSG ela oferece como é, um diferencial a possibilidade do aluno é, desenvolver habilidades e competências não apenas para é, se tornar um conhecedor do direito, mas também e principalmente para desenvolver um senso crítico nesse aluno, para que ele não seja um mero repetidor daquilo que os professores dizem, que ele busque também é, desenvolver é, conhecimentos próprios e, e, e ter a sua própria voz dentro do direito. Por isso que é importante sempre quem vem, é fazer o curso de direito, principalmente fazer o curso de direito da FSG, é deixar os seus preconceitos de lado e se preparar para crescer bastante.